É família, acabou a gasolina Vamos ter que empurrar Ó, ligou mano Nossa, que sorte Manda o céu Olha aqui, vou ter que vou desligar a moto primeiro, né Só pra vocês verem Onde é que eu tô Acabou a gasolina No meio da estrada, deixa eu tirar uma foto aqui Pra fazer A capa do vídeo Gravei Mano Meio da estrada, eu indo embora aqui pra casa Pra casa não, ia por gasolina, né? ia passar no posto primeiro Acabou deu uma chagulhada no tanque aqui, né Pra ver se a gasolina Se pega o último pinguinho de gasolina No injetor E vamos, vamos Eu tinha falado até pra vocês aí no último vídeo Que eu já tava aí Há uma semana andando na reserva E nunca, nunca aconteceu isso comigo, nunca aconteceu Nunca deixei assim, zerar a gasolina da moto Aí eu peguei pela estradinha ali, acelerando tudo Acabou, acabou a gasolina da moto Ficou falhando, já perdeu força Se acontecer isso com você, na hora Já pega encoste no primeiro lugar Que puder E agora eu vou só no totózinho aqui no, no acelerador Pra ver se a gente chega no posto de combustível, né? E outra coisa eu vou tentar ir naquele posto de combustível Que é ali na frente tá mais ou menos um quilômetro daqui é, Tem um posto de combustível mais perto Mas eu não vou, por quê? Porque ele é para o direito Para o lado direito ele é subida Se eu subir a gasolina é do tanque Esse golinho de gasolina Que tem aqui ainda Ele vai descer E eu não vou conseguir chegar se eu for para cima Então é bom você manter O um lugar que é uma reta é ali na frente. E eu vou ser sincero pra vocês, família. Tô com medo. Tô com medo de não conseguir chegar. Balancei no tanque ali. Não tinha praticamente nada. Não ouvi praticamente nada. Tem quase nada de gasolina aqui. Deve ter. Nada, acho que menos de 100 ml. Não ouvi barulho quase nenhum. Nossa, pior que eu pego uns caras ruins na frente. Eu ainda tenho azar ainda. De pegar uns caras lentos na frente. Eu tô. Segurando a aceleração aqui. Eu não vou nem parar no vermelho. Vou tentar, vou tentar passar no vermelho ali no cantinho. Porque se eu parar ali no morro com a moto ligada, vai dar ruim, mano. Olha, pior que tem um. Nossa, como que eu vou passar aqui? Pior que nem dá, família. Vamos passar aqui, vai. Vamos passar. Marcha. Vamos ficar aqui pelo menos. Esperar o semáforo abrir, mas pelo menos aqui eu tô no reto, que não vai dar ruim Se eu parar ali na, na subida É capaz de acelerar a moto, a moto falhar e já era Bora semáforo, bora abrir aí, ajuda nós Ajuda que a gasolina tá escassa, tá muito caro Olha o caminhão Ah, eu, vou, eu já vou já, tchau, receba Vou nem esperar muito aqui, tchau Esperar acabar a gasolina ali no semáforo não, isso é louco acabou de acabar ali no meio da estrada perigoso pra caramba a sorte que eu já tava entrando na cidade aqui né imagina se eu tô num lugar distante e aí aqui ó na descida como vocês viram eu já nem acelerei a moto só deixei ela ir sozinha. e sozinha então chegando graças a deus chegando no posto de gasolina tá uns 400 metros daqui até menos eu acho vamos caminhonete acelera o negócio aí que tá difícil mas não tem tempo para ficar gastando gasolina a mulher da bis aqui também não sabe se ela passa se não ao posto ali no a moto afaiana tá que eu tô sentindo Você é maluco 4,53 gasolina aumentou acho que eu vou colocar quanto eu coloco será vou colocar 40 Beleza? 40 gasolina. 40? Isso. Pronto, família. acabamos de abastecer, 40 reais. Deu 8.83 litros. 8 83 litros, litro, 830 ml. Deu 4 pontinhos na moto. Agora, vamos andar tranquilo. Porque eu assustei. Não esperava que ia acabar a gasolina ali no meio da estrada. A sorte Que eu lembrei que se balançar o tanque Às vezes dá pra você andar mais um pouquinho <risos> A sorte Que você não balança o tanque ali Já era Acabou-se E a hora que acabou a gasolina Tava numa leve subidinha Uma subidinha bem leve Tava acelerando tudo Só que eu não peguei o início Da hora que a moto começou a falhar Porque nem eu entendi o que era Depois que eu que eu vi que era gasolina e é isso família, acabou a gasolina no meio do rolê no meio da estrada você é maluco mas também se acontecer isso, uma dica aí pra vocês tá, se tiver na estrada vocês pode acionar o guincho da própria da própria renovias, caso for aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui é desse jeito né na onde você paga pedágio naquelas estradas que tem pedágio se acontecer alguma coisa com a tua moto, é, quebrar, acabar a gasolina, você pode chamar o guincho da própria Renovias da estrada, que é de graça, tá? Eles reboca você até a cidade ali sem cobrar nada. Já tá incluso aí no pedágio que a gente paga, beleza? E é marcha, família. Eu vou ali na Honda rapidão, ver se já tem a Start 2023 da Azul. Eu não vi essa moto ainda. Ainda já faz um mês que lançou, ainda não chegou ela aqui na concessionária. Na verdade, chegou uma mas já foi embora. Então, esperando chegar outra, porque eu quero gravar para vocês. E eu quero também ver a moto de perto para saber se ficou bonito. Ou não ficou para mim, ficou bonito por foto, mas vamos ver pessoalmente. Fechou, família. É nós Até tá o próximo vídeo. I am on